Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindo Sri Chaitanya Pravum Bande Nitha Sahoditam Sri Nanda Nanda, nanda Bande Radhika Charanodayam gopijano Samayukta Binda Banamano Bhancha kalpataru vashchok ke paas hindu bevachu patita anang pavone bhaveshnavi namo namaha Mukankaroti karoti lang pangong lang het girim yat ke parama brinda Snavakti padedevi satavatui namu nama nara yunanamaskrita norancha yunarotam devin sara spathingivasam tatojayo modire shankirtane kishna kotu podish goriyo patrasha prakaso nature guru hokti yukto Bokti Pramodaksh jagodarunu Deyam sada paribhavagnum avish to do Teitas padamsiva saranyam Vita ti hum ponotapa lavabad diputam Bande maha purusate charunad vindam Yatpa the bisphuriji toke mapi swadarshi do swadarshe puranam saramurti kama Sri Krishna Chaitanya Prabhu neta nanda Siva aditya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Adya Gita Gada Dharasiva Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare, -ram -hare, -ram -ram -ram -ram -ram -hare, -hare Aja anulammi to bhujav kanukaah bodato Shankirtanoi kavitaro kamalaah yataksu Visham baru dijavaru jugadharma palu badne jagat Karuna Pataru Hare Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram, Ram Hare Hare Namah Migangetava Tava Pankajam Sura Surai Revandito de Parupam Muktin Chamuktin Sinitam Baban rupe nasada naranam Ganga taranga kalapam Gauri nirantara bibushi bhagam Nara yuno priamanango madapoharam Bara nasipurapati bhajavishanatham Bagi sajusso badane lakshmi jasracha bakshashi jas yas tehida bhaji hari krishna hari krishna, krishna krishna Hare hari hari hari hari rama hari rama राम राम हरि हरि खंतिर अभ्यर्थ काल अपतम विरक्तिर मान सुन्नता आसावंदो समत कंठ नाम गान्य सदारुचि ही आशक्तिस्ताद गुणाक्षणे प्रतिस्ताद वशतिस्तले इत्तादयो अनुभावा इत्ता सूर भावो जातिं कुरे जातवं Chantir abhyartha kalatam viraktir mana sunnata asabandu samatkantra nama gane sadaruchi asaktishtat gunakshane pasut vasutishtat pitishtale pitishtat vasutishtale ittadaya unubhava suryate bhavan kurey jane Gaudiya Gostipati Shri Shri Labhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada o Paramahamsa Jagad Guru disse: é 10 mil vezes melhor. É muito, muito mais importante liberar uma alma condicionada do que fazer centenas de milhões de hospitais, colégios e universidades. É muito mais importante liberar uma alma condicionada. Shira Siddhanta Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse É muito mais importante liberar uma alma condicionada do que fazer centenas de milhares de hospitais, centenas de milhares de universidades e de escolas. Porque ao abrir uma escola, em um, em um colégio, uma universidade, eu vou distribuir o que? Conhecimento material. Eu vou distribuir conhecimento material para os estudantes. Ao hospital, a abrir um hospital, eu vou poder tratar o corpo material das pessoas. Se elas não estiverem com boa saúde, eu posso tentar tratá-las. Mas, se eu estou para mas se eu estou dando tratamento a elas, eu posso tratar as doenças de uma pessoa. Mas o que garante que tal homem seja curado? Nós não temos garantia, porém, que esse mesmo homem, no dia seguinte, mantenha a sua saúde. It's not, uh, então, estamos falando de uma okay, saúde que push. não é científica, those que não doctors, é eterna, que doctors, não itens, é irreversível, but it is not mas não é uma, uma solução permanent. permanente. If we se você vai dar educação, mesmo que seja universitária, estamos falando de uma educação material com a qual as pessoas vão poder agir de acordo com as suas próprias mentes materiais. Ao receber educação material, tais pessoas podem depois mais tarde se comportar como tolos. Então, esta frase em Bekali significa que toda a educação material, todos os diplomas materiais, eles te fazem uma personalidade importante na sociedade. Você vai carregar um peso, uma responsabilidade, sim ou não? Então, esse tipo de educação pode lhe fazer um jumento que carrega peso. Você vai aprender como carregar peso, responsabilidades. Você nunca vai ficar livre de responsabilidades. Essa é a natureza da alma condicionada. Da alma condicionada. Se a alma condicionada está livre, cantando santos nomes sob a guia de um devoto puro, ela, sim, ela não se satisfaz, ela quer receber algum peso para carregar, isso é um grande problema na verdade, então, para liberar uma alma condicionada da prisão de maya, nós precisamos entender que mesmo no último minuto, a pessoa que tenha vivido um bhajana muito, muito, com muito sucesso, às vezes no último minuto a pessoa abandona os pés de lótus do Guru. Pouco tempo antes de abandonar o corpo, eles abandonaram o Prabhupada Bhaktivedanta, aconteceu isso. Não existe garantia, a alma condicionada pode desenvolver qualquer tipo de desejo a qualquer momento e as pessoas não sabem disso. Nós podemos, porém, comparar este caso com aquilo que Krishna Das Kaviraj diz. Como quando um fantasma vai possuir seu corpo e sua consciência decresce e é coberto por essa presença, e essa, esse fantasma pode fazer o que quiser, esse espírito pode fazer o que quiser. O seu corpo se torna um espírito, um meio para que esse espírito faça o que quiser. dá esse exemplo excelente. Quando uma bruxa vem, quando um espírito vem e entra dentro do seu corpo, então você perde a soberania, o controle. Quando a maia cobre seu conhecimento, ela age como uma bruxa, como um espírito que possui seus, suas decisões, seus chakras. Você perde a sua, a sua racionalidade e você faz o que quer que ela deseja. Essa é a condição da alma condicionada. Nós começamos com um verso muito importante, esta aula de Shambhava. Este verso pertence ao Rasamrita Sindhu, e é um verso muito importante. Então nós temos que entender, temos que realizar este verso e realizar o status, a posição, a plataforma de um, de um devoto genuíno. Qualquer um pode dizer, ah, eu sou um devoto, mas existem sintomas que comprovam que alguém é um verdadeiro devoto. Um doutor uh, muito experiente, ele primeiro checa seu pulso e ele vai dizer, você tem esse tipo de doença. Na minha infância, eu encontrei com esse tipo de médico. Eles tocavam o seu pulso e diziam, você está com isso, aquilo, aquilo, outro o método ayurvédico. Médicos muito capazes. Agora você vai para qualquer coisa, faz esse exame, faz esse exame, faz esse exame. Depois que eu fizer todos os exames, por que, que eu venho para você se você não sabe detectar o que eu tenho? Você fala, olha, checa seu sangue, faz esse exame, faz aquele outro exame. Só isso. Que doutores tolos. Eles não conseguem tocar seu pulso entender o que você tem? Antropologicamente falando. Nós podemos dizer que eles não têm ideia do que é a verdadeira medicina. Um médico bem preparado, ele consegue é, diagnosticar um, um paciente olhando no rosto dele. Tem médicos que conseguem dizer hoje à tarde ele morre, ele abandona o corpo. Um médico famoso diz para o filho, está vendo aquele homem ali? Ele parou o carro e chamou um homem. Quem é aquele que está sentado naquela loja? Ele disse, seu pai vai abandonar o corpo hoje à noite. E ele acertou. Esse tipo de médico existiam no passado na Índia. E similarmente existem médicos espirituais. Eles são raríssimos, que te dão um tratamento perfeito. Se você mesmo soubesse seu próprio tratamento espiritual, por que, que você viria até mim? O paciente vai para o médico para encontrar uma solução, para encontrar um tratamento. Mas se você acha que você consegue se autotratar, então por que, que você vem até mim? Não precisa. O médico, o professor, o sado, mesmo que você dê algum praname, dê algum dinheiro para ele, alguma doação, ele não vai falar a favor de você, simplesmente porque você deu dinheiro para ele, eles vão dizer a verdade, eles são neutros, sempre. Alguns tolos, uma vez um, um rapaz, muito tolo, foi, foi até o médico porque o pai dele estava doente. Então o filho saiu correndo até o médico e pediu, por favor, venha já está tarde da noite. E o médico veio observando o caso do pai desse rapaz e ele quis perguntar sobre quais tratamentos o pai tinha passado. Me diga o que foi que ele tratou. Quais são as prescrições que ele tinha? Quem você consultou? E depois disso ele colocou, fez uma receita nova, que eram remédios exatos, precisos para o caso. Mas o filho mais velho disse, ó oh, doutor, você deixa esse remédio aqui, você pode colocar essa... <risos> esse remédio aqui, ele é muito bom. E o médico respondeu, mas você é o médico ou eu sou o médico? É você que é o médico? Se eu sou médico, eu vou dar. Aí o filho falou, eu estou te dando dinheiro aqui, você tem que colocar. Esse remédio aqui é muito bom para o meu pai. E o médico disse, nem que, você, que eu fizesse isso de graça, eu poderia seguir o que você está falando. Então, eu não estou aqui para vocês me pagarem para eu dizer o que vocês querem de eu não, Eu também não sigo esse comportamento. Então, o que significa kanti, se há uma situação muito sensível, você fica muito bravo, vamos dizer que alguém tivesse alguma coisa, observe os Vaishnavas, alguma coisa insulta eles, eles dão harikata. Eles não se preocupam, se alguma tensão vem no coração deles, eles não conseguiriam falar harikata eles poderiam perder a conexão Arikata com o Krishna. O Harikata vem de cima e se manifesta na língua, língua deles, deles. E depois eles falam. Não é que o Harikata é uma coisa que eles memorizam. A... Eles têm uma conexão transcendental com o Vaikuntha Jagata. Esse é o Harikata. Caso contrário, não é É uma espécie de, de blá, blá, blá. Ah, o falso Harikata é um, é, um, é, um, é um blá, blá, blá. Mas o verdadeiro katha é uma conexão com, com a plataforma transcendental. Nem sonho você pode esperar, compreender Imagine uma assembleia de um Harikata, de Harikatas, com muitas pessoas convidadas para falar Harikata. Mas se você não sabe o que é o verdadeiro Harikata e o que não é, o que, que é blá, blá, blá e o que, que é harikata? Você não sabe entender. Porque você não sabe. Se você não estudou, se você não compreendeu, se você não realizou. É harikata somente quando a pessoa que fala tem comportamento perfeito. É harikata somente quando o, o, o pregador não tem nem o menor fio de interesse pessoal. Ele não fala por si mesmo, pelos seus objetivos. Eles simplesmente procuram um o interesse é, do Senhor que, Supremo. E se alguns outros uh, memories, uh, oradores or, or, ou pessoas que dão Harikata falarem com uh, algum interesse pessoal com algum desejo de desfruto escondido no coração, isso não é Harikata. Então entenda, calcule quantas, quantas milhares de pessoas estão look, sendo trapaceadas. Quem é o médico que, que pode dizer isso não é Harikata, aquele é Harikata. Os médicos mais batem os olhos da pessoa e sabem se ela está doente ou não. Um sado consegue ouvir por longa distância uma palavra e eles sabem se é harikata ou se não é. Então, com quanta sensibilidade você tem que fazer haribadjana? Quanta sensibilidade você tem que desenvolver para entender isso? Então, muitas pessoas insultavam Prabhupada E Prabhupada continuava a dar harikata. Prabhupada, eles queriam parar o Harikata de Prabhupada. E Prabhupada continuava. Eles não queriam escutar. E Prabhupada uma vez se levantou e foi embora. Mas mesmo assim, ele nunca fez nenhum tipo de concessão para esses sarajias. Ele nunca disse o que queriam que ele dissesse. Ele sempre dizia a verdade absoluta. Os sarajas queriam bater em Prabhupada, matar Prabhupada Bhakti você sabe como foi a história, mas mesmo assim ele não fez nenhum compromisso. Harikata é o Harikata. Eu não tenho o direito de mudar o Harikata Shrotopanta. Ele vem de maneira intacta. Harikata descende intacto. Assim como ele é, eu preciso servir vocês com ele. Eu não posso mexer em nada. Eu não posso mudar nada. Nem meia-verdades, nem, meia nem meias-mentiras. Isso não é permitido. Talvez você goste e você não goste. Talvez você fique bravo e você não fique bravo. Você diga, oh, porque Maharaj fala assim? Mas esse é meu dever. eu faço o meu dever. Eu cumpro o meu dever. Eu não sou parcial. Nada. Nada disso. Então, se existe uma razão suficiente pela qual. O Vaishnava fique bravo, mesmo assim ele não fica bravo. As pessoas podem honrá-lo ou não. O cérebro dele continua tranquilo. Se eles me dão honra ou se eles me insultam é a mesma coisa. Esse é o sintoma do sábio. O sábio não se importa. Eu posso dar exemplos, um ou dois, para que vocês entendem. Então, Shankara Bhagavan, Vaisnava e Shambu. O maior dos Vaishnava é o Sr. Shiva. Então, Daksha Prajapati insulta o Sr. Shankar, o Sr. Shiva. Diz coisas terríveis para ele, diz porcarias terríveis, insultos pesados, diante de milhões de semideuses, de, de, de, de, de, de rishis, de munis, mas Shankar Bhagavan nem responde. Ele não reage. Por quê? Porque ele é um Paramahamsa. Ele não se incomoda. Mas Prajapati diz coisas terríveis, e finalmente ele chega num nível tão absurdo. O que significa isso, o que, foi, que foi demais, que o que ele falou foi demais? O senhor Nandi, companheiro de, de, de Shankara Bhagavan, Nandi fica muito bravo, e ele responde, então, há um, um bate-boca entre, entre Nandi Maharaj e Prajapati Daksha. E depois disso, Shankara Bhagavan sai dali. Falei, não preciso ficar aqui, Shankara vai embora. O caso de Nara Daji Maharaj. No livro seguinte, Prajapati Daksha, ele vai, ele vai insultar Narada Muni. Porque a parada é como uma bola de neve, ela pode continuar rolando nas próximas vidas. Então, novamente, Prajapati Daksha nasce, nasce e ele vai insultar dessa vez Narada. E que erro faz Narada? É dever do, do sábio falar sobre conhecimento transcendental, sobre Divya Gyan, Tatva Gyan. Gyan, conhecimento. Tato verdade absoluta. É o dever do Sado. Então, Narada na de Maharaj vai pronunciar o Tatuagyan. E para Daksha, que agora está numa outra encarnação, vai dizer: Por que você está desviando meus filhos? Você é responsável. Por você, todos os meus filhos foram embora de casa. Eu queria levar uma vida pacífica com meus filhos, casá-los todos. E você transformou eles em renunciantes. Ele fica muito bravo e dá uma maldição não para Narada. Você não vai ficar parado em lugar nenhum, ele diz. Então, significa: essa palavra significa que se existe um motivo para que você fique bravo, você não fica. Essa é uma qualidade vital do sábio. Então, como eu disse uma vez, o um Vaishnava disse, você é um canista para Bhakti Pramodho Puri Goswamaraj, ele ficou muito feliz. Ele falou, oh, que bom, me disseram que eu sou um iniciante, eu pensei que eu não tinha posição nenhuma, responder respondeu Bhakti Pramodho Puri Maharaj quando foi insultado dessa maneira. Não se preocupem, ele disse algo e eu aceito essa honra, ele disse que eu sou um principiante. Mas fala isso para um devoto que não, é, que não é puro. Ele fala, ei, você está me ofendendo? Ah, eu sou um iniciante, é. Há muitas pessoas que agem como acharyas, Todo mundo pode. Hoje em dia todo mundo pode. Homem, oh, mulher, todo mundo. Não precisa se preocupar. O oh, que, que nós vamos fazer com... O que nós vamos fazer com os manuscritos? Ah, inútil isso tudo. Ninguém... Ninguém quer consultar o sado, ninguém quer, ninguém liga para consultar o sado. As pessoas fazem, hoje em dia, o que passa na cabeça delas. Dessa maneira, veja. o nosso Guru Maharaj Bhakti Pramod Maharaj, também não ficou agitado quando disseram para ele, ah, ele é só, ele já era um Vaishnava um, um, de idade, uh, editor de Bhakti Siddhanta, disseram para ele, ah, você, ele é só um iniciante. Então, o Vaishnava não fica bravo com ninguém, ele não ataca ninguém. O que quer que aconteça, acontece pelo desejo do Senhor Supremo. O que quer que aconteça, ele vai dizer é meu karma. Para quem que eu posso dar a culpa? Dessa maneira. Cante. Então, o resto do mantra significa que uma fração de segundo não pode ser perdida na vida de um Vaishnava puru, como Prabhupada o pai da Bhakti -nada como Bhakti Pramud Puri Goswami Maharaj como shila Bhakti Pragena Kesha Goswami Maharaj. Ele não tinha tempo de nem de tomar banho. Num mês, ele jogava a lota na cabeça. E ele não cheirava ruim. Mesmo sem tomar banho, os Paramahamsas não cheiram ruim. Eles são puros. Ele jogava um baldinho d'água, uma lota de água na cabeça só. Um devoto puro não gasta nem uma fração de segundo. Talvez naquele segundo eu possa abandonar o corpo. Naquele momento eu posso abandonar o corpo. Então vamos fazer seva. Porque no momento da morte, a emoção que estiver no meu coração é isso que vai me, me, me posicionar na próxima vida, então eu tenho que estar fazendo seva, no momento da morte você vai estar pensando no que? Na esposa, no marido, então você vai morrer e vai tomar a forma de uma mulher, entende? É isso que ocorre? No momento da morte, se você pensa num cachorro, você vai tomar a forma de um cachorro. Isso é científico. Então, uma fração de segundo na vida de um devoto puro não pode nunca ser em é, vão. Eles vão utilizar tudo para o serviço a Krishna. E esse é o, é o conselho final de Rupa Goswami Pada. Todo o sucesso que você teve no seu bhajana depende do quê? Todo o sucesso que você tem na sua atividade espiritual depende de um único ponto. Qual é a melhor maneira que você utiliza seu tempo? Qual é a melhor maneira que você tem para utilizar seu tempo? Hum. Rupa Goswami Pada diz algo mais elevado ainda, mas o base o ponto é esse. Ele quer falar sobre o devoto Rupa se eles não pensam nos Vrajavasas, no Vrajadama, em Krishna e Radharani, então? Na hora aqui de morrer? Se eles estiverem pensando em, em irada a Krishna e os Vrajavasas, eles vão nessa direção? O que diz esse verso? Kātraminu rasanamana sirniyajya tishtra nabhajeta dhanurāgi jamnāna gāmi kādam nair akilam itiupadeśa sāram Prabhupāda Goswami diz é um conselho vital você tem que utilizar seu tempo da melhor maneira possível lembrando-se de Vrindavana, de tudo sobre Krishna, do Nama de Krishna, do Dhamma de Krishna. Se você for perder tudo isso, você vai perder tudo. Quando você abandonar o corpo, você pode estar fazendo qualquer beboagem. E onde você irá? Sempre esteja alerta. Aqueles que estão fazendo vida espiritual, aqueles que estão fazendo bhajana, eles podem ver passado, presente e futuro. Vejam o nosso Harikata, before, before, seis meses atrás, eu discuti com them. eles, nós precisamos de um lugar separado. Então, Vejam que o person, Senhor. Maharaj está dizendo que se Krishna quer o Harikata, funciona. Ah, foi assim, Maharaj está falando do fato de que ele estava dando aula num outro lugar, antes desse apartamento. Mas e aí? Esse apartamento aconteceu quando aquele lugar parou de ter disponibilidade para Maharaj. Foi uma coisa encaixada, parecia que foi arranjado dessa maneira pelo Senhor Supremo. Então, de que maneira nós podemos utilizar nossa vida? Depende de um fator. O sucesso pode vir na sua vida ou não vir. Guru Padapad, Bhakti Pramod Purusha Narayaj dizia: Nós já vimos a forma aplicada científica. Na vida de Prabhupada Bhaktivedanta, na vida de Das Goswami, na vida de Sanatana Goswami, de Rupa Goswami. Todos eles manifestam essa mesma característica, eles não perdem tempo. Todas as atividades estão conectadas a Krishna, isso é Bhakti. Noite e dia, ou eles cantavam os santos nomes, escreviam alguma coisa, ou faziam algum serviço, ou faziam um parikrama, ou ofereciam alguma coisa no altar. Eles não ficavam sentados sem fazer nada que não tivesse conexão com Krishna. Mas a nossa sociedade, vocês veem, estão fofocando, não tem ideias básicas. Eu não gostaria de falar sobre isso, mas eu sou forçado a falar sobre isso. Um acharya muito famoso. Famoso segundo as estimações materiais, não de acordo com as estimações de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele pergunta. Ele pergunta para Bhakti Pramod Puri Goswami Ele diz, esse mantra, quantas vezes eu tenho que cantar esse mantra? Ele não sabe. Ele é um acharya, centenas de milhares de discípulos, e pergunta quantas vezes eu temos que cantar o Mahamantra? Como assim? Isso aqui é uma peça de, parece uma peça de teatro. Não, nada além de uma peça de teatro. Sim, uma coisa que não tem é, raízes. que acontece hoje em dia nos templos, nas instituições, não tem conexão com a verdade. Então, vejamos a aplicação deste verso. Nós já vimos que na, na vida de grandes devotos, de Bhakti Pramodhipuri Goswami Maharaj, de Bhakti Rakshak Goswami Maharaj, de Bhakti Deitamada Goswami Maharaj Shilaparam Gurudeva, naquela época não tinha celular, mal funcionava um telefone no templo. Talvez estivesse. Pode ser que tivesse um telefone lá. Madhava Goswami Maharaj recebia muitas cartas dos discípulos e toda a vida inteira ele respondia. Ele não conseguia dormir para responder. Mesmo depois de fazer programas que não acabavam nunca, no templo, Harikatha, Prashada, Bhajana, ele, ele ainda escrevia cartas. Hoje em dia, você fala alô e fala com quem você quiser. estamos salvando o tempo. Mas para fazer o que com esse tempo? Se você não utilizar esse tempo para Krishna. Você está salvando o tempo com todas as tecnologias que você tem, mas você não quer utilizar. Você não precisa comprar bilhete na estação. Daqui você compra, do celular você compra. Mas qual é a utilidade? Você está usando esse tempo que sopra para quê? Para adorar Krishna ou oh, não? O que, que você está fazendo? Você está utilizando o seu tempo Você está sentado com o seu celular brincando O cérebro vazio é a oficina do diabo É por isso que está todo mundo brigando Se o cérebro estiver ocupado no serviço de Krishna, ninguém briga Primeira coisa, você tem que ocupar a sua mente e depois, ocupar outros órgãos dos sentidos. Se você falha ao aplicar sua mente, se sua mente está voando para lá e para cá, pelo espaço, a mente é algo vital. Você precisa primeiro colocar a mente para servir Krishna. Isso não significa tudo que você ouve, tudo que você faz, o Harikata, a Japa. Se a mente não estiver cooperando, tudo, tudo isso aí está, não tem valor. Se a mente não coopera com o canto dos santos nomes, não adianta você pronunciá-lo. Não adianta você fazer todas essas atividades. Você tem que colocar a mente para servir Krishna então, e depois agir. Muito bem. Ah, eu queria falar agora de alguns sarrajias que vão citar este verso. O último verso de do Panchatattva, que glorifica o Panchatattva. Ele vai explicar. Qual é a explicação? Mas o nosso Guru Varga parava os sarragias, do que vocês estão falando? Eles diziam, olha, está escrito, ok. Mas os sahajiyas interpretavam do jeito deles. Eles dizem, se tiver nata na mente, não tem problema, você pode falar de de Krishna, não, mas isso está errado. É proibido você falar de determinados passatempos, se você ainda não se limpou completamente. Se você imitar Krishna, imitar os Vaishnavas, você vai abandonar o corpo, como se você tivesse tomado veneno, assim como Shiva. Você não pode tomar o veneno que Shiva toma. O que é possível para o Senhor Shiva não é possível para você. Nós vamos discutir esse ponto mais adiante, não hoje. Muito bem, dois pontos eu quero discutir hoje. Estamos que falar do Parikrama hoje, não? Então hoje nós vamos discutir quais pontos. Esses dois duas loca localidades nós vamos discutir hoje e vocês pensem a noite inteira nessas duas localidades e tentem entender o significado desses locais de passatempo. O Guru Varga vai até esses lugares e age de maneira perfeita. E é por isso que eles são siddhas, por isso que eles têm um poder espiritual. Vocês gastam tempo fazendo qualquer coisa, deitando na cama repousando toda hora, dormindo a noite inteira. Você tem que relacionar até o dinheiro que você ganha para Krishna. Você tem que realizar, eh, conectar o, seu, o, seu, o dinheiro que você ganha com esse ponto. Para que o seu tempo, você vai ganhar dinheiro para aquele tempo, isso tem que estar relacionado com Krishna Bhajana. Se você estiver dormindo, você tem que dormir ligando o seu sono com Krishna bradjana. Seu banho tem que estar conectado com a adoração a Krishna. Se você cozinhar, você tem que estar conectado com a adoração a Krishna. Se você fizer isso, você vai conseguir alcançar o sucesso. E nem, você não pode... não deixe que nenhuma fração de segundo se vá em vão. Nós falamos ontem do costume saruva. Nós falamos place. também do Manasiganga, que foi criado pelo próprio Krishna. Manasiganga foi criado pelo Krishna. E todos os então, todos os passatempos que acontecem ali, as almas não devem ouvir enquanto elas estiverem no shure. Enquanto elas estiverem no material, elas não devem escutar sobre isso. É estritamente proibido. Vocês podem pensar que se trata de uma brincadeira entre um mocinho e uma mocinha materiais, entre um homem e uma mulher. Mas o que e Krishna fazem não tem nada de material. Você pode chegar lá, mas primeiro se qualifique. Eu não vejo ninguém fazendo kirtana, duas ou três fazendo kirtana quando eu chego aqui. Ninguém está fazendo kirtana. Se não tem gosto pelo kirtana, significa que a condição está baixa. Só um ou dois estão fazendo kirtana. Muitos de vocês não vêm para o kirtana, chegam atrasados. Então, o Manasiganga é um lugar muito importante. Porque Krishna convida uma para se manifestar lá. E lá, Maharaj já explicou Existe Chakaleshwara Mahadeva. Ele quis proteger Vrindavana né, do ataque de Indra Maharaj. Por isso, esse templo de Chakaleshwara Mahadeva é muito importante. Então, Sanatana Goswami resolve ir embora daquele local em Mahadeva vai e vai tirar os mosquitos dali. A partir de amanhã não vai ter mais mosquito, você fique aqui. Me dê, por favor, sua associação, pede a deidade que se manifesta em sonho para Sanatana Goswami. Então, ali você pode fazer a chamana, adorar Giriraj Maharaj. Milhares de keep, pessoas vão diariamente para dar ta, uh, não, litros, litros e litros de water. água para yeah, yeah. de leite para okay. Giriraj. Oh, of Centenas de to milhares de pessoas dão leite ao Giriraj Maharaj yes. nessa They, localidade. Chama-se Gati. É um lugar Dan muito Dan importante. Os uh, gopis, elas arranjam um tegagi um para um yagya, so, para uma cerimônia de carry, fogo. Krishna Mas Krishna não deixa não elas passarem. Eles, vocês, não não são, não vocês não podem passar, passar por aqui. Porque vocês têm que pagar pedágio. pedágio. Não, que nós pedágio? Não, nós nunca escutamos, tem pedágio aqui. Tem pedágio aqui, Krishna brinca com elas. Ali é o Dangate, aqueles que são rasik Bhaktas, eles podem ouvir sobre esses passatempos. Nós não conseguimos entender, parece que é uma brincadeira entre um moço material e uma moça material. Mas essa concepção material tem que ser erradicada dos nossos corações para ouvirmos esses passatempos. Então, eles brincam, Krishna brinca com o Radharani, e com as gopis desse pedágio e eles vão brigar. As gopis falam uma coisa, a Krishna responde outra. Passa tempo muito importante que acontece ali. Enquanto nós estamos atravessando o Manasi Ganga, se você cruza ele, você encontra Harideva Maharaj. Um tempo que foi quebrado pelos sahabusa, muçulmanos. Haridet Maharaj. Haridet Maharaj é. foi estabelecido. Haridev, Haridev, de Haridev Govinda Dev, Anna, Balo Dev, todos os devas. Todos os devas instalados por. Grand, grand Krishna. Um, o bisneto de Krishna. Kallar. Você deve ver essas deidades ali. Mahaprabhu dançava Mahaprabhu dançava, cantava e tomava prachada. É um lugar muito sagrado. Todos devem ir até lá, pois é um lugar muito importante. Depois do Manasi Ganga, você encontra um templo vermelho ali. Você tem que ir ali. É um templo muito importante. All Darsham, instalado there por Brajara E nós vamos até later. Dangati. Nós falamos já sobre Dangati. Dangati, Dangati. Dangati é uma manifestação de Dangati é uma manifestação de Ghiriraj O like governo de faz uma estrada ali, que faz esse, tem essa, esse formato, ela faz uma montanha e depois cai. Porque o governo não tinha como fazer uma rua, eles tiveram que fazer a rua ali. De propósito eles fizeram uma rua ali, de Govardan matura que conecta Varshana, Nandagal, Chata, todos esses lugares. Todas estão conectadas com essa, com essa estrada. Se o senhor não fizer uma, uma rua ali, como é que as pessoas vão até lá? Eles precisaram construir ali. Era proibido, porque nós estamos passando por cima de Giriraj, mas é proibido. Mas eles fizeram, porque não tinha outro, outro jeito. Caso contrário, você tinha que dar uma volta imensa. Se você não passasse por ali, você ia ter que ter, ter, andar pelo menos uns 15 km a mais. Dar toda a volta. Então o governo então, decidiu dessa maneira. Então, do Dangati, você tem que ir até Jatipura. E de Jatipura até o Govinda Kunda. Eu costumava dormir no Dangati, disse das Babaji Maharaj. Ali tinha um templo quebrado que ele ficava ali, em Giriraj Maharaj, do outro lado da rua. E noite e dia eu cantava os santos nomes ali, enquanto estava fazendo Parikrama. Que vida abençoada. Então, dali você tem que ir adiante. Então, lá você vai ter muitos templos, tempo de balarama. Lá. Lá. All milk uma espécie de lago de leite ali. Né? que as pessoas derramam galões e galões de leite ali para adorar Gheriraj. Então ele tem um canal que faz um, um, um lago ali perto, que esse lago fica cheio de leite. Por conta da adoração a Govardhana. Então, por isso, você vai ter que ir mais e mais, então você pode se encontrar com isso e tudo. Então, ali existe a vila de Anur. Ali tem uma vila chamada Anur. Anur significa tragam mais. Quando há o festival de Govardhana e Krishna, na forma de Giriraj está devorando todas as, as oferendas que fazem para ele, e ele fala Anur. Mais? Tem mais? E esse é o nome dessa vila ali hoje, Anur, Ali Madhavendra Puripada e Sina, descobriu essa deidade de Krishna que carrega a Govardhana, Sinarji Maharaj, que é colocada um templo em cima da colina, um pequeno templo estabelecido ali. Tudo é ali perto. Hoje eu já acho que esse templo está controlado por essa Sim. Bala Sampradaya. Então, esse Maharaj foi discovered e o Obishek foi então, ali, Sinadji Maharaj foi descoberto e houve a Abixeca, dessa Deidade. Que foi descoberta por Madhavendra Puri Maharaj contou sobre essa Deidade no começo das aulas. Então, eles jogaram na Abixeca leite, manteiga, água na, na Deidade. Mas o Govinda Kunda tem uma história ainda mais antiga. Lembrem-se. Indra quando Indra ficou muito bravo quando a adoração dele foi é, censurada, parada por Krishna proibida por Krishna Indra fica muito bravo ele comete essa ofensa aos pés de Lótus de Krishna e quando ele realiza que Krishna não é um menino comum com certeza ele é o Senhor Supremo ele quis prestar reverências e implorar pelo perdão de Krishna. Mas ele não tinha coragem de ir conversar com Krishna sozinho. Então Indra decide ir com Surabi, Sur, surabica como essa vaca. E quando Krishna vê essa vaca sagrada ele fica muito feliz. Então em Krishna então, quando Krishna sorri para Surabi, Indra se aparece. Ah, e Krishna fala, ah, você veio. Indra fala, ah, por favor me perdoe, eu cometi um erro gravíssimo. Se você não me perdoar, eu morro. E Krishna quer adorar. Indra quer adorar Krishna ali. Então Indra vai, vai coletar a água de Akash Ganga, o que é Akash Ganga? É, o, é, é a água do Ganges na forma etérica que está caindo sobre o mundo material, sobre o nosso mundo. Antes de tocar o mundo material, Krishna coleta essa água e faz o Abisheka de Chinergi Maharaj, do próprio Krishna ali nesse lugar. Indra dá a ordem a colete a água de todos os diferentes tirtas. Ele vai rapidamente e trazem essa água para adorar Krishna ali. Indra faz a Abisheka do Senhor ali. Com água coletada de diferentes locais sagrados. Também então, usam leite manteiga, o panchamrita, leite, ghee, açúcar, mel e iogurte. Esse é o Panchamrita. Tem outros sistemas também. Você pode colocar. Uh, esterco e urina de vaca também. Existe esse tipo de abixeca. Então, onde foi parar toda essa água com que eles derramaram sobre Krishna, que Indra derramou sobre Krishna? Então, ali nasceu outro lago, o Govindakunda, você toca essa água, você recebe o resultado de viajarem para todos esses lugares sagrados cuja água foi ali derramada. Então, todos os Brajavassas usam essa água. Eles hoje em dia fazem bobagens ali, lavam roupa, usam essa água para coisas materiais. Existe o Bhajanakutir de Madhavendra Puri. Lembrem-se da história. Nesse exato lugar, Gopala traz leite para uh, Madhavendra Puri. E Bala também abriu um o Bhajanakutir lá, na beira do Govinda Kunda. Todos os lugares ali são muito sagrados. Perto do Govinda Kunda, Alguns metros de distância, você encontra o lugar onde Radharani e Krishna fazem pintura no corpo, sobre a pele. Então, existe ali também o Govinda Mandir. Foi construído muito depois. Maharaj diz, diz que ele tomava prachada nesse Govinda Mandir, que ali eles distribuíam prachada. É um templo antigo, mas não do templo de Goranga de, de Mahaprabhu. Eu não tenho informação de quando foi feito esse templo, disse Shambhava. Mas geralmente eu fico lá, uma noite pelo menos. E do Govinda Kunda, depois de dormir ali, quando eu, quando eu saio, se eu quiser fazer parikrama ali, eu tenho que prestar reverências para muitos sados que estiveram nessa, nesse pedaço, nessa região. Eu não vou falar de todos eles agora, é porque não temos tempo. Se você quiser fazer o parikrama de Giriraj, isso é sua escolha. Depois do parikrama de Giriraj, se você completa o parikrama, no dia seguinte, Você tem que ir para Gaon. Kiriraj fica aqui, e para lá fica essa outra localidade. Se você quer tomar o darshan de locais diferentes, como Chandra Sarava, Sudarji, o Bajan de Sudarji... Depende de você, eu gosto, quero ir em todos esses lugares. Então, eu vou tomar darshan de todos esses lugares. É uma distância longa. Você pode fazer o parikrama principal. Você vai perder esses outros lugares. Porque o caminho não é exatamente idêntico. E aí, você não vai tomar darshan de todos esses bhajanas kutiras, de todos esses sados. Você pode, então, se quiser, ir até o Chandra Sarovar, Chandra Sarovar Chandra É o lago da lua Pois ali O Deus da lua prestou a reverência aos pés de lado Chishima e de Krishna Ele quis dar um colar muito lindo Com pedras da lua Ele deu de presente Ele deu para Krishna e Krishna deu para Aradhani Chandra esse Chandra Saruvaro é o um lugar de onde toda a água doce está sendo distribuída. Ali é a única fonte de água doce que enfrentava na água, geralmente é geralmente salgada. Então, de Chandra Saruvaro, há tantos lugares em Chandra Saruvaro. São tantos lugares, é difícil falar de todos eles. Em Maharaj, no mesmo lugar em que Chandrama, é, semideus da lua, e sua esposa vieram prestar reverências para Krishna Radharani. Lá você pode ir e prestar reverências ou tomar banho ali, você pode tomar banho ali. E depois você tem que ir longe, e aonde você vai? Eta Peta para essa localidade. Você se lembra? Eta e Peta. São duas vilas, um foi um da outra. Uma Eu vila muito importante. Eu vou falar dessas duas Peta, localidades, Eta e Peta. Ita, vou falar ita primeiro sobre Eta. Isso significa que lá ita, tinha uma árvore de Kadamba ita, seca. Você diz agora, está acontecendo essa chuva, eu vou, eu vou levantar o Giraj Maharaj com esse dedinho mínimo. Eu vou segurar o dessa maneira. Os amigos estão rindo. Você é um menino. Sim, você não acredita em mim. Eu vou segurar o para proteger a todos os brajabossas. Os cavaqueirinhos, os gopas ah, estão brincando, caçoando de Krishna. Como é que você vai fazer isso? Então eles desafiam-se Krishna. Ele falou: está vendo essa árvore seca? Se você puder dar uma. torcer essa árvore, então nós vamos acreditar que você pode levantar Govardhana. E Krishna pega essa árvore e dá um nó nela. E até hoje você vê que tem umas árvores ali que são torcidas. É ali onde Krishna faz esse... Aceita esse desafio dos seus amigos. E Krishna vai entrar embaixo da terra e ele vai levantar Giriraj com o dedinho. Você se lembra que, toda, que as gopis choram quando Krishna desaparece da Arasalila. Ali também tem esse exato lugar Onde as gopis procuram Onde está Krishna Eles vão até ali Elas vão até ali E elas encontram Naraya deitado numa árvore E as gopis vão para ele e falam Oh Naraya Namon Naraya elas, elas não falam com ele Como se fosse Krishna Porque elas, elas querem Krishna E elas falam Namon Naraya E vão embora mas quando Radharani vê, e ela vê esse Narayan, quando ela chega perto, Krishna fica com medo porque ele é ele disfarçado. Quando o Radarani chega, Krishna começa a tremer, fala, e agora? Como é que eu vou me manifestar aqui com quatro mãos? Quando ela chega na frente dele, duas mãos entram dentro do corpo dele. Ele não mantém a forma de Narayan, Narayan Swarupa, diante de Radharani. Porque Radharani cria uma reação no Senhor. que não pode se esconder dela. Então é por isso que chama-se Peta. Peta significa que esses braços entraram para dentro dele. Então eu não quebro o meu parikram. O que, que eu faço? De lá. Eu vou até o Chandasarupa. Então, eu faço o parikrama de uma maneira que eu não quebro o percurso. Depois que eu tomo a visão desses lugares, então ali existe um campo. Eu vou e chego ao Govinda Kundalini. Eu conheço um atalho. Se você não conhecer, você, você pode quebrar a linha do Parikrama. E ali longe, em 10 km, tem um lugar chamado Shok. Mas eu não vou sempre em Shok. É difícil de ir até lá e voltar. Então, às vezes de noite, Maharaj dormia no Govinda Kunda quando ele fazia o Parikrama. E de manhã, ele terminava então, you can meet, um, esse parikrama. You can meet with Puchirikilota. Puchirikilota. E lá você vai para Puchirikilota. Então, você vai chegar para um lugar e você vai ter que chegar no mesmo lugar onde você começou o parikrama que ali é, é a cauda de Maharaj. Ele é longo, ele é como um crocodilo, a forma da, da colina. Então ali é considerada a cauda da colina. Um amigo de Krishna, de Krishna chama se chama de Lota. É, é algo muito secreto. Poucas pessoas conhecem esse amigo de Krishna. Ele estava preocupado com Krishna Darshan. Então, uh, uh, com poder ver Krishna. <coughs> e ali existe uma deidade chamada Lota Ji Maharaj. A deidade desse amigo de Krishna. Então, Existem todos esses lugares de Paritramar. Existe ali também o Sankarsana Kunda. Depois do Sankarsana Kunda, se você atravessa ali, você chega no Govinda Kunda. E depois de lá você pode seguir em frente. E aí você encontra um lugar muito especial. Tem uma caverna ali um dos associados de Goranga, Raga Pandit. Ele cantava os santos nomes ali. É uma caverna, um giriraj. E os gaudias prestam reverências a ele. Ali existem muitos lagos, muitos kundas. E se você for até Jatipura, Lá também existe um lugar muito especial. Quando Krishna decorava, pin, pintava e colocava colares no corpo de Radharani. Ele era é um lugar que é adorado. E antes de Jatipura, existiu Gandharva Kunda. Gandharva Kunda você pode encontrar. Há uma longa história e de lá de Jatipura se você conseguir continuar prestar reverências em todos os lugares e adorar todas as divindades, à esquerda você encontra o Rudra, Rudra com... o Sr. Shiva Rudra Bhagavan Ele fazia apenas, apenas ali austeridades. austeridade é um lugar muito importante também o governo fez uma, uma reforma ali em volta do lago, de 5.800 lagos, hoje em dia sobraram pouco mais de 500 e todos esses kundas devagarzinho vão desaparecer. Recentemente eu escutei de Xandaba, eu ouvi dizer que, que em Haridwar, Onde passa o Ganges, onde todo mundo vai tomar banho. O canal principal que o Kanga estava passando estava secando. Veja a influência de, Kaliga, a influência de Kali. A influência de Kali. A água está acabando. Isso é um sinal de perigo. Big signal. O ganja está secando. Nesse pedaço. Giriraj Maharaj está encolhendo. Jamuna também está. Sem um alarme. Que problemas virão? O que acontecerá? Se você não alcançar sucesso espiritual nessa vida, como que você vai é, recuperar? Giriraj Maharaj está indo embora. O, o Ganges está indo embora. Onde você vai tomar banho? No Rio Mississippi? No Rio Volga? Nos rios cheios de, de de veneno? O Volga está cheio de veneno? Os rios da China também estão sob poluição e brigas. Ninguém consegue amar ninguém. Muito bem, Jatipura, depois de Jatipura, você vai ao Rudrakunda e do Rudra -kunda, tem uma curva ali, a rua faz uma, uma curva. Porque Giriraj Maharaj estava ali, então a rua precisou fazer uma curva. Se você continuar caminhando, Some there. E você encontra also, alguns templos importantes ali. Alguns templos ali. Há templos. não Então, em há muitos lugares. Não outros lugares também. However, how Quanto você tem capacidade de andar? Será que você não vai se cansar de fazer esse parikrama todo? Então, ali também existe a localidade onde a deidade de Gopal é escondida quando os muçulmanos atacam Vrindavanam. Maharaj está dizendo que foi lá pessoalmente. Ele não passou lá todos os Parikhas porque é muito longe, mas muitas vezes ele foi. Então, se você der a volta por ali, você vai chegar na mesma na mesma estrada. Que eles cortaram um pedaço de Giriraj e fizeram a estrada ali. Então você volta por ali. E ali começa a segunda metade de, da, da, do parikrama de Giriraj. Então a primeira metade tem 15 km, a segunda tem 22 menos 15 Sete quilômetros. E você tem que dar toda essa volta. A volta é 24. Tem nove quilômetros faltando quando você chega nesse ponto. Há muitos lugares importantes ali. Muitos lugares de passatempos importantes. Então, esse lago, Chandrasarovar, é bem grande. E Maharaj encontra ele, que às vezes, quando ele vai para Dangata e quando ele volta por aqui, ele encontra de novo o Chandrasarovar, porque é um lago enorme. E eu peço referências de novo, Maharaj. Então de lá, se você quiser, você pode ir adiante. Você pode ir depois que termina o parikrama de Govardhana. Tem um outro lago ali chamado Suryakunda. Você não consegue tocar esse lago no mesmo parikrama. Tem que ser duas jornadas separadas. Mas o Suryakunda está bem longe do Radha Kunda, longe dali. Outro lugar. Mesmo sendo considerado o Radha Kunda, ali. Porque é a zona do Radha Kunda. E ali, nós estamos pulando algumas coisas. Falamos já do Uddhava Kunda. Porque ele ficava ali na forma de um arbusto, como nós já explicamos nas aulas passadas de Shambhava. E ele saía do arbusto e da, da Vaharikata, ali. E ali tem muitas goxalas, muitos lugares, muitas manjedoras onde eles cuidam das vacas. Então, finalmente, nós chegamos a Kunja Biharimata, um templo estabelecido por Bhaktisiddhanta Prabhupada. E ali você pode novamente fazer o Parikrama do Radha Kunda. Você tem que voltar para Radha Kunda. Você presta reverências ali e fecha o Parikrama no ponto onde você começou orando para Giriraj, para que ele possa nos ajudar a continuar com a nossa vida espiritual. Se você quiser dormir no Radha ali, você pode. Muitas pessoas voltam para casa. Se no Radha você descansa ali, você pode caminhar muito tempo para tomar o Rāsana de Surya Kunda. Amanhã eu vou falar sobre, sobre este lago. É um lago muito importante, onde Radharani adorava Krishna na forma do Deus do Sol. Suryakunda é muito importante. Não? As gopis e Radharani iam sempre ali, quando elas estavam no Radhakunda. Então, no dia seguinte você pode ir ao Suryakunda. Muito bem. Me perdoem, vou parar aqui. समुद समकंछा नाम गाने सदा रुचि असक्तिस्तद गुणाक्षानि प्रतिष्ठित असुतिस्थाले के स्वादयो अनुभवः सूर्यति भावं कुरी जने पांच गपद ऋषि के पास सिंधु वेष पाकिस्तान का गोविंद चैंपियन